A gente volta agora a falar sobre a abordagem de seguranças do metrô que imobilizaram e deram um mata-leão no vendedor ambulante dentro de uma estação. A Ordem dos Advogados do Brasil e a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa cobram uma investigação do caso. A abordagem foi por volta das 5h30 da tarde de ontem. Passageiros que estavam na estação Praça do Relógio filmaram uma ação. <risos> O homem pede socorro. O segurança que continua de pé pede para que ele seja algemado. Já de pé, o homem resiste, tenta sair e é contido novamente. Segundo o boletim de ocorrência, ele confirmou que vende bombons e trufas dentro dos trens do metrô mesmo sabendo que é proibido. Mas disse que ontem não estava fazendo comércio no trem. A abordagem provocou reação da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa, que questiona a abordagem e cobra investigação. A gente vai enviar ao metrô para que envie à Comissão de Direitos Humanos informações sobre esse caso e faça também uma apuração interna e ao Ministério Público que investigue. Todos os agentes públicos estão suscetíveis à investigação, porque eles prestam serviço isso à sociedade.